Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você me conhece, você deve saber que eu aderi totalmente ao conteúdo de realidade virtual nos últimos meses. E desde então eu tenho lido vários comentários diferentes e várias dúvidas similares. E dentro desses comentários eu vejo que muita gente tá totalmente perdida sobre o que é o VRChat e como ele funciona. Eu vejo muita gente falando que não pode jogar o VRChat porque não tem VR, ou então fala que ela não tem o um jogo comprado, sendo que o jogo é grátis? E você não precisa de VR para jogar. E procurando pela internet, eu não encontrei nenhum vídeo em português que falasse e resumisse como que o VRChat funciona de modo geral. Então hoje eu tô trazendo pra vocês o guia definitivo do VRChat. Antes de mais nada, eu gostaria de avisar que eu me inspirei bastante em um vídeo da youtuber Fia, porque o resumo e a explicação dela sobre o jogo são muito bons. Então se vocês manjam um pouco de inglês, vale a pena conferir o canal dela. Agora, se você já deixou o seu likezinho no vídeo e se inscreveu no canal, bora pro assunto principal do vídeo. Começando pelo básico do básico. Qualquer um pode jogar R-Chat. Desde que você tenha um PC com o mínimo de hardware necessário para rodar o jogo, você pode jogar. O jogo é completamente grátis e você pode baixar ele na Steam. E sim, esse jogo sempre teve suporte para teclado, mouse e até mesmo controle de videogame. É claro que você não vai ter exatamente a mesma experiência de quem joga no VR, mas ainda assim você pode se movimentar, fazer emotes, conversar e se divertir com uma infinidade de coisas. Agora, se tem uma coisa que existe tanto no VR quanto no desktop é o fato de que o VRChat é muito mal otimizado. Então antes de sair jogando loucamente, eu vou te ensinar... a como melhorar o desempenho do jogo? O VRChat é um jogo social sem limites, isso significa que você vai se deparar com salas lotadas de gente, com vários avatares e efeitos pesados que com certeza vão deixar você lagado em algum momento, não importa o quão forte seja o seu PC. Então a primeira coisa que você deve fazer é configurar o menu Safety, esse menu determina quais tipos de coisas que o seu PC vai carregar para você poder enxergar e ouvir nos avatares das pessoas. Se você lagar em um mundo com bastante gente, experimenta desmarcar a opção do avatar, luzes, partículas e shaders. Isso normalmente é o que mais pesa nos avatares das pessoas para saber se um avatar de alguém tá pesando muito basta você abrir o um menu básico e clicar nessa pessoa acima do nickname você vai ver uma bolinha colorida se ela tiver verde significa que o avatar dela é leve e bem otimizado e quanto mais perto do vermelho tiver mais pesado é o avatar e o legal é que você também pode filtrar os avatares que vão aparecer para você com base no peso deles na aba performance options que fica dentro do menu safety ali na aba avatar performance você escolhe qual o nível máximo de peso de avatar que vai ser carregado seu jogo. Por exemplo, se você configurar como Very Poor, todos os avatares que forem classificados como Very Poor não vão aparecer pra você e serão substituídos por esse robô padrão esquisito do VRChat. Nesse menu também existe a aba Dynamic Bone. Dynamic Bones são as partes de um avatar que tem física. Se ele tem um cabelinho, cauda, peito, ou qualquer estrutura que balance conforme ele se move, quer dizer que ele tem Dynamic Bones. Se você quiser, você pode escolher desativar os Dynamic Bones para preservar um pouco do seu desempenho. Agora, uma última dica para caso seu jogo fique lagado com o tempo, é limpar o cachê do jogo com frequência. Você pode fazer isso na aba Advanced Settings dentro do menu Settings. Se você limpar o cachê todo Todos os mapas que você já viu vão ser deletados dos arquivos internos do jogo. Isso vai liberar um pouco de espaço no seu PC e isso pode te ajudar. O único chato é que quando você limpa o cachê você tem que baixar os mapas e avatares tudo de novo. Agora saindo dessa parte de desempenho, vamos falar de uma coisa importante que são os Trusted Ranks. O Trusted Rank é basicamente um ranking de confiança, que é basicamente um nível de reputação dentro do jogo. Quando você acaba de criar uma conta no jogo, você começa como Visitor, e com o tempo você vai aumentando esse ranking se você tiver um bom comportamento. O próprio VRChat define os Trusted Ranks como indicador de quanto tempo uma pessoa jogou VRChat, o quanto ela contribuiu com o conteúdo para o jogo e quantos amigos ele fez. No fim, esses rankings servem basicamente para você ter uma ideia de quanta experiência a pessoa tem no jogo. Se você jogar bastante, explorar e upar vários mundos e avatares, e fazer vários amigos, o seu ranking vai crescer com o tempo. Agora, se você for um trollzinho e for bloqueado e denunciado muitas vezes por outras pessoas, vai dificultar na hora de aumentar o seu ranking. Então se você quiser subir o seu ranking, não seja chato com as pessoas. Na verdade, não seja chato com as pessoas nunca. Agora que você já tá ligado nessas coisas, tá na hora da gente fazer o que o VRChat se propõe a fazer. Explorar mundos, encontrar amigos e conversar. Para isso, vamos utilizar dois menus. O menu Worlds e o menu Social. Os dois funcionam de formas bem parecidas. Para encontrar um mundo ou uma pessoa, basta digitar o um nome na aba Search e ver se você encontra o que você quer. Por exemplo, um mundo que eu adoro e recomendo pra vocês se chama Treehouse in the Shade você pesquisa e aparece ao clicar no mundo você encontra várias opções você pode entrar em uma instância pública para encontrar qualquer pessoa que esteja lá no momento você pode favoritar o mundo para encontrar ele mais facilmente depois você pode torná-la sua home o que vai fazer com que você sempre nasça nesse mundo quando eu logar no jogo e você também pode criar uma sala nova nesse mundo para isso basta clicar em new instance detalhe você pode abrir salas mas não pode abrir servidores infelizmente o VRChat não tem servidor brasileiro e é por isso que a gente joga com ping tão alto mas enfim as salas públicas são abertas para qualquer Quer um entrar? As salas Friends Plus estão abertas até mesmo para os amigos dos amigos do dono. As salas Friends são apenas para os amigos do dono da sala. As salas Invite Plus são salas onde as pessoas só conseguem entrar se receberem algum convite de alguém que está lá dentro. E as salas Invite Only só podem ser acessadas por quem for convidado pelo dono. Em vários casos, se você tentar seguir alguém vai ver que não consegue, simplesmente clicar em Join. Isso significa que a pessoa está numa sala privada ou significa que ela não está afim de ser perturbada no momento. Nesse caso, você pode clicar em Request Invite para pedir um convite dessa pessoa. E por fim, depois que você estiver na sala com outras pessoas, tem outro menu que você vai querer entender. Quando você abre o um menu básico e clica em alguém, você encontra uma série de informações. E é nesse menu que você vai poder solicitar amizade, reportar, bloquear ou até mesmo esconder o avatar da pessoa caso ela esteja te atrapalhando ou te lagando. Agora eu vou falar de algo que infelizmente não pode ser acessado pelos players do desktop, então se você quiser você pode pular direto para esse minuto na tela. Porque agora a gente vai falar das câmeras. Antes de explicar o funcionamento da câmera, eu preciso avisar que na data que esse vídeo está saindo, a câmera de vocês pode estar tá diferente da minha. Eu digo isso porque essa câmera aqui é a nova câmera do VRChat e ela vai ser lançada pra todo mundo nas próximas semanas, provavelmente. Você pode optar por já jogar com ela se você acessar Steam e configurar pra jogar a Open Beta do VRChat. Ou se você quiser, você pode manter a câmera antiga, que sinceramente tem um funcionamento bem parecido com essa aqui. Bem, a câmera é a ferramenta que você precisa pra tirar fotos maneiras ou até mesmo fazer lives, caso você queira. E existem algumas formas de você usar ela. Primeiramente, você abre o menu de câmera, escolhe se você quer uma câmera de foto ou uma câmera câmera de Live e clicar nela pronto você já tem uma câmera aqui na aba behavior você configura como que a câmera vai se comportar em movimento você pode optar por ser uma câmera durona como essa pode ser uma câmera mais suave com movimentos tranquilos ou pode ser uma câmera que acompanha a cabeça do personagem onde quer que você esteja outra coisa importante é a posição que você vai deixar a câmera a primeira opção é uma câmera livre você pode rotacionar e posicionar onde você quiser a segunda opção é uma câmera que trava em uma certa posição e segue o seu personagem conforme você anda pelo mapa e por fim tem a opção de posição global, que é onde você pode simplesmente largar a câmera e ela vai ficar lá, mesmo se você se mover pelo mapa. Você também pode travar a câmera no botão lock, isso faz com que a câmera não interaja com você e você não fique se atrapalhando e pegando ela sem querer. Todas as fotos que você tirar com essa câmera vão ficar salvas na pasta VR chat dentro da pasta de imagens do seu PC. Além disso, essa câmera tem opções de foco, você pode escolher entre um foco automático ou manual, alterar a distância focal e até mesmo dar zoom in e zoom out. Mas esse tipo de coisa você vai aprendendo a manusear e configurar do seu jeitinho com o tempo. E por fim, uma coisa que também me perguntam muito é sobre como a gente pode fazer pra encontrar um avatar legal, colocar um personagem foda dentro do jogo. E, bem, existem algumas formas de fazer isso. Se você não quiser ter muito trabalho, você pode procurar por avatares dentro do próprio jogo. Se você pesquisar por avatar na aba de mundos, você vai encontrar uma tonelada de mundos com avatares. Vamos supor que eu queira um avatar de Resident Evil. Eu pesquiso por Resident Evil Avatar. E aí, quando você encontrar esse tipo de painel, você pode clicar nele e pegar o avatar instantaneamente. Então é só você favoritar ele e usar quando você quiser. E é claro que ali no menu avatar tem a opção de você pegar um dos avatares públicos e prontos do VR Chat, mas isso é o básico do básico e é ensinado até no tutorial do jogo. Você pode pegar qualquer um desses avatares, mas eles são bosta. Agora, se você assim como eu, quer ter um personagem só seu, modelado do jeitinho que você gosta, você tem duas opções. Ou você paga pra alguém fazer um avatar pra você, ou você estuda sobre criação de avatares. Eu digo isso, pois pra colocar um personagem dentro do jogo você precisa aprender uma série de coisinhas em programas externos. E quanto mais mais você quiser colocar no seu avatar, mais complicado fica. Eu não sei o quanto vocês gostariam de ver sobre isso, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só ensinando a criar um avatar como o meu e colocar dentro do jogo. Mas é claro que isso depende de vocês, então se tu quer ver isso no canal, comenta aí embaixo. Bem, eu acredito que nesse vídeo eu falei tudo o que você precisa saber para iniciar no VRChat. Eu espero que esse vídeo ajude uma galera e esclareça algumas coisas que muita gente não manjava ainda. É a primeira vez que eu faço um vídeo nesse estilo, um pouco mais explicativo, então se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu likezinho para mostrar que vocês curtiram esse tipo de conteúdo também, porque você vai me ajudar pra caramba fazendo isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre algo que eu falei no vídeo, ou sobre o VRChat em geral, fala nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor forma, ok? Eu espero vocês no próximo vídeo, tamo junto, e até a próxima!